Nesse vídeo eu vou fazer um review completo sobre o Cooley Hair, você deve ter visto algum anúncio, alguma propaganda dizendo que o Cooley Hair ajuda no crescimento dos cabelos em até 5 vezes mais rápido, ajuda na redução significativa da queda do cabelo, que é um aliado perfeito na transição capilar, que fortalece o fios de dentro para fora, também dá brilho e maciez aos fios, além de que o Cooley Hair ele tem uma fórmula única no Brasil, foi pensada para cabelos ondulados, cacheados e crespos, você quer saber se tudo isso isso realmente é verdade, pode ficar tranquilo que eu vou te falar se o Cooly Hair funciona e se ele vale mesmo a pena e principalmente se você pode estar tá confiando nesse produto e se você vai ter esses resultados que prometem peço que você me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou tá estar explicando tudo sobre o Cooly Hair, também quero te dar uma dica muito importante para você ficar esperto aqui na internet e não cair nenhum golpe, bom, seja bem-vindo ao meu canal Viva Melhor e nesse vídeo eu vim aqui falar sobre o Cooly Hair ele está dando muito o que falar por aí, por isso que eu resolvi fazer uma pesquisa mais a fundo sobre o Cooli Hair, até conversei com pessoas que utilizaram ele para descobrir se realmente funciona ou se é só mais uma enganação, então agora eu vou te contar toda a verdade sobre o Cooli Hair se você está com dúvidas se o Cooli Hair funciona, fique sabendo que ele funciona sim ele é um suplemento alimentar vitamínico 100% natural, muitas pessoas que eu conversei que utilizaram o Cooli Hair tiveram ótimos resultados, você também pode conferir esses depoimentos e resultados lá no site oficial do fabricante o Cooly Hair, caso você não saiba, é um produto 100% natural que vai te ajudar a acabar com a queda dos fios e acelerar o crescimento dos seus cabelos. Além de que o Cooly Hair ele tem uma fórmula única no Brasil que foi pensada para cabelos ondulados, cacheados e crespos, e tudo isso sem que você sofra nenhum efeito colateral. Pois ele é feito com uma fórmula natural, mas quais são essas fórmulas naturais? Ele tem uma nanotecnologia que promove uma nutrição profunda fio a fio em cada um dos milhares dos folículos existentes capaz de penetrar profundamente no folículo capilar ele é o único tratamento no mercado com essa tecnologia revolucionária ele também tem a tiamina ele também tem a niacina que ele é um nutriente que ajuda o organismo a converter o alimento em glicose que ela é utilizada para produzir a energia que é utilizada para estimular o crescimento capilar com mais saúde e rapidez também tem a vitamina b2 que é um nutriente essencial para o bom funcionamento do couro capilar por esses motivos que o Cooley Hair funciona porque ele tem uma combinação de diversas vitaminas naturais e minerais que vão te ajudar a cuidar da beleza do seu cabelo, da sua pele e também das suas unhas Vou passar aqui o meu aviso importante para você. Eu estava conversando com pessoas que compraram e utilizaram o Cooly Hair. Muitas delas me alertaram sobre isso. E me disseram que como a demanda dele tá muito grande, algumas pessoas elas estão falsificando o Cooly Hair para aplicar golpes. Uma delas até me falou que caiu nesse golpe. Ela comprou o Cooly Hair pelo Mercado Livre e ela usou ele por três meses e não teve nenhum resultado. Ela me falou que correu até o risco de ter algum dano colateral, já que a gente não sabe qual é a composição desses produtos falsificados. Né? Então ela foi falar com o suporte do Cooler Hair e acabou descobrindo que de fato ela tinha comprado um produto falsificado e tinha caído num golpe. O suporte do Coolie Hair comentou sobre esse golpe que está acontecendo no momento e falaram para ela que por conta disso o Coolie Hair original está disponível para venda somente no site oficial do fabricante. Então você não vai encontrar o Coolie Hair original em outros sites nem lojas físicas. Eu pedi para ela me passar o site oficial do fabricante que eu estou tá deixando aqui na descrição desse vídeo no primeiro link para você tá evitar tentando de cair nesses golpes então reforçando sua compra o Cooly Hair pelo site oficial do fabricante, lá você vai estar tá garantindo que vai estar tá comprando o um produto original, e além disso no site oficial do fabricante você tem uma garantia de 90 dias, além de ter sempre um desconto e também frete grátis. Lembrando que o Cooly Hair é um produto 100% natural, então ele é realmente um produto que vai te ajudar sem colocar a sua saúde em risco, e falando nisso muita gente pergunta se ele tem algum efeito colateral, alguma contraindicação. por se tratar de um suplemento alimentar a base de ingredientes na naturais além de não engordar ele é zero calorias e não tem nenhum efeito colateral outro ponto legal é que o Coolie Harry possui uma garantia de 90 dias que eu até comentei e além disso se dentro desse período você não gostar ou não tiver nenhum resultado é só entrar no site oficial do fabricante e pedir seu reembolso e minha dica que eu falei para você no começo do vídeo é que muita gente acaba comprando apenas um frasco do Cooly Hair. Essas pessoas acabam não tendo ótimos resultados né, e nem aproveitando todos os benefícios. Já que a gente sabe que todo tratamento leva um bom tempo para chegar num resultado que a gente fique satisfeito. O recomendado pelo próprio fabricante é que você faça um tratamento de 3 meses do Cooly Hair que vem 3 potes no kit. Assim você vai estar tá garantindo que vai se beneficiar de todos os benefícios do Cooly Hair. Essa aqui foi minha dica, meu aviso sobre o cool Hair para você. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aqui no vídeo que eu vou estar te respondendo.